Saw. So Aquela balsa é sonho de balsa. A solidão é que pode saber o que hoje eu sei. O que hoje eu sei, só quem. das We'll <laughs> be